O movimento de público é grande na Expo Inter, mas mais do que isso, movimento de negócios aqui no setor de máquinas. Cláudio Bier, presidente do Sindicato das Máquinas do Rio Grande do Sul. Temos boas notícias para o setor? Sim, nós estamos animados, o setor está animado. Eu tenho conversado com os nossos colegas industriais e está todo mundo muito contente com a feira. Uma feira próspera, uma feira que é, é, traz... É, muitos bons fluidos Para o nosso setor E nós temos alguns Fatores aí que estão nos ajudando é, O preço da, das commodities né, Com a alta do dólar aí, Está subindo Isso aí deixa o agricultor mais animado é, Os próprios bancos Têm muito dinheiro Fora da, da linha do BNDES Estão aplicando recursos Próprios é, A feira em si né? que a Expo Inter sempre foi essa essa feira charmosa, essa feira que traz muito muitos negócios para o nosso setor. Então nós estamos animados, nós estamos achando que vamos vamos vender aí no mínimo 5% a mais do que o ano passado. Que já no ano passado nós vendemos 2 B e Então é uma venda considerável, né? A régua é muito alta. Então nós vamos 5%, parece pouco, mas é muito. A gente teve uma safra de grãos muito boa, né? mas para aquele produtor que não tem o dinheiro para chegar e comprar à vista, tem tido boas linhas de crédito, de financiamento, o que a gente está percebendo que os bancos estão ofertando além do recurso federal do plano safra? Pois é, o que acontece é o seguinte, é que, historicamente os financiamentos agrícolas eram a metade da Selic, hoje a Selic está 6 e os financiamentos estão entre 8,5 e 10,5. Então, é um grande atrativo para os bancos. Como o setor o agro está muito bem, o agro é a, é a joia da coroa dos negócios no Brasil, o, todo o setor financeiro está é, se virando muito para o agro e, e, e aplicando muito dinheiro no agro. Então, nós estamos contentes, não vai faltar verba, é, isso o agricultor sabe manejar muito bem, a, a, a sua atividade está indo bem, né? a soja principalmente a soja e o milho. Então, nós estamos animados, nós estamos contentes. A gente está em frente à casa do Simmer, está bonita, falando em conectividade, que é a palavra que parece que todo mundo está citando agora nos últimos tempos, agricultura 4.0, aliada à produtividade lá no campo. Vocês também estão observando esse conceito? Sim, estamos e não poderíamos ficar fora de tudo isso que está acontecendo, nós temos que, como sindicato, como guarda-chuva de todo esse setor, nós temos que é, estar conectado, né? essa é a nossa razão principal de estar aqui, é conexão, é acompanhar as modernidades, né? porque o Simers, para você ter uma ideia, tem 62% das máquinas agrícolas fabricadas no Brasil são fabricadas pelas empresas associadas ao CIMERS. Então, é, o CIMERS por si só já é uma potência, é um, uma referência no mundo hoje em máquinas agrícolas. Ainda dá tempo de vir fazer um bom negócio até domingo. Ah, sim, vem aqui porque aqui é que o pessoal compara faz né bom o vizinho está vendendo mais barato eu vou vender vou também vou ter que baixar o meu preço e tal e aqui é que é que, que os negócios acontecem com muita rapidez e com muita precisão